Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. Meu nome é Guilherme Freitas e hoje eu quero fazer uma coisa que eu não faço, acho que faz algum tempo já. Pegar personagens originais que vocês criaram e desenhar eles no meu estilo. Eu abri uma rápida seleção lá no meu Twitter, escolhi alguns personagens, quatro deles. Eu vou mostrar isso pra vocês e inventar aqui uma composição com todos eles juntos, agora depois da vinheta. aqui estamos no Photoshop, pessoal. Os selecionados foram os seguintes, né? Eu fiz aqui uma distribuição... É... Distribuição que eu quis, na verdade, né? Eu vi um personagem coelho da Aspargos, falei, é esse mesmo. <risos> vi o senhor Bruno aqui com uma criatura linda, muito, assim, formosa, falei, é isso daí, adorei a malemolência aqui desse personagem do Rocha, fiquei assim, putz, mano, olha isso aqui, pelo amor de Deus, nossa senhora, muito maneiro, e Kamod publicou esse, esse conceito aqui desses, sei lá, irmãos Tokusatsu aqui, é <risos> é muito legal, eu gostei da estilização, do troncão geométrico bonito, do salto grandão, é, é muito maneiro, muito maneiro mesmo assim. Então eu olhei pra esses shapes bem diversos desses personagens, juntei todos eles aqui nessa única página e agora a gente vai criar uma composição com eles aqui. Eu tô pensando em fazer, como é pra ser algo rápido assim, sem grandes envolvimentos... Tô pensando que a gente podia desenhar algo parecido com, sei lá, só os personagens em pé numa pose bem tradicional assim, sabe? Nada muito ousado, mas eu acho que ainda assim dá pra fazer algo bem interessante na questão de, tipo, dispor os personagens. Eu tava imaginando que esse personagem Tokusatsu aqui... Eu tô pensando em fazer o Romeu. Ele podia ser, tipo... Nessa nossa cena, ele podia estar, tá, tipo, gigantesco, assim, lá em cima, sabe? No, no cenário. Vamos botar ele aqui, assim, ó. E fazer algo algo assim, <risos> sabe? E exagerar bastante, que nem esse personagem merece. Com essa malemolência aqui, tá ligado? Fazer um exagero, bem exagero mesmo. Talvez a cabeça consiga ficar aqui, assim, mais ou menos. O zoninho aqui, assim. E aí, ó, vamos meter um... Uma mãozinha aqui na cintura, ó. <risos> Quem sabe essa outra podia tá... estar... Eu gosto, eu gosto dessa mão meio pra cima também, assim. Meio, meio, é meio posante demais, talvez? Ah, deixa eu pensar. Deixa eu ver. Acho, acho que... Talvez uma pose elegante. Uma pose assim... De... Eu não sei. Sabe algo assim? Eu acho que é algo assim que eu quero. <risos> é, lógico, né? Talvez o personagem não seja gigante de fato na vida real. Aqui, na vida real. Na, na, na vida do desenho, né? Mas... <risos> Talvez fique maneiro desse jeito que eu tô imaginando aqui, ó. Certo, né? Agora, quão gigante esse personagem é vai definir o quão, o quão gigantes estarão os outros personagens, né? O, o tamanho dos outros personagens aqui nessa cena. Ok, eu quero esse personagem mais aqui assim, ó. Beleza. Vamos pegar uma outra cor de rascunho e vamos fazer esse cara aqui de baixo, o personagem do Rocha. Eu tava imaginando que ele podia ser a... a... Tipo, desse tamanho aqui, assim, ó, certo? Pô, e ele tem que estar tá também, pô, estiloso, sabe? Talvez assim, ó, meio, meio de lado. Com esse sapato maneiro aqui. pé Esse croppedzinho top. Aqui, ó, talvez eu queira trabalhar mais as costas do que a frente do corpo, eu não sei. Que eu vou fazer ele segurando as cartinhas, que nem ele tava ali. Algo assim, ó, tá ligado? Acho que, acho que pode funcionar. De ladinho, assim, ó, de ladinho. Tem que ser de ladinho, pô. Aí, ó, saca? Ó, oh. nossa! Não, é isso aí. Tem que, ter, tem que ter aqui, gente. Aqui tem que ter aquela, aquela malemolência meio Jojo's, assim, sabe? Eu não sei, eu não sei o que, que tá rolando aqui. Eu tô sendo possuído por uma estética muito louca. Tá sacando? <risos> tá, não, essa mão aqui tem que estar tá diferente. Tem que estar tá diferente. Tá, vamos, vamos, vamos pensar um pouquinho mais sobre esse personagem aqui. Fazer aqui um, uma listrinha um, uma listrinha aqui, uma profundidadezinha nesse chão, ó. Só pra gente entender onde é que esses personagens estão. Eu acho que esse personagem aqui podia estar. Tá... Só tipo contemplando o horizonte aqui assim, ó. Pô, acho que é isso que eu queria. Gostei, gostei, gostei. Sou... Estou satisfeito. Rapidamente satisfeito. <risos> personagem que é uma geleca. <risos> eu acho que ele tem que estar tá aqui embaixo, assim, ó. Ele tem que estar tá aqui assim. Pronto para o combate também, sabe? Extremamente pronto para o combate. Nossa, eu não sei o que... Eu comecei a desenhar esse corpinho aqui, comecei a lembrar de... Do espelho? Ah, ah não, deve ser, deve ser alguma outra coisa <risos> Vou botar ele aqui assim, ó Tadinho, né? Descantei, mas... É porque ele é tímido Cara, adorei o design desse bichinho, nossa senhora Ótimo, ótimo Já temos três personagens dos quatro... Só falta coelha! Poxa, cabe mais umas mil personagens aqui, hein? Talvez eu tenha que selecionar mais Hum! Vamos botar a coelha aqui mais ou menos nessa altura. Eu acho que ela tem mais ou menos essa altura. Ela tem um taco de beisebol. Grandes óculos. Um cabelo assim, né? Vamos ver, vamos ver. Talvez ela seja mais baixinha. Botar aqui um shapezinho básico pra esse quadril. Um sapatinho. Gente, tem uma coisa que eu preciso falar pra vocês. É muito importante que vocês, é, em algum momento, passem a fazer uma pasta cheia de referências de um negócio que eu. de que eu, uma coisa, né? Que eu gosto de chamar que é pessoa em pé. Porque a gente subestima muito a dificuldade que é só desenhar uma pessoa em pé, sabe? A gente fica nessa de, pô, eu preciso de desenhar poses mega dinâmicas, mega incríveis. E é verdade, tem hora que a gente precisa mesmo conseguir fazer poses bem complicadas, bem complexas. Mas muita gente acaba perdendo na hora de fazer uma pessoa em pé. Aí você fica uma vida inteira ali pra fazer um boneco ficar equilibrado, sabe? Em cima dos pezinhos dele É, isso daí é muito importante Não, não subestime a importância do boneco em pé Fechou? Deixa eu refazer um pouquinho aqui essa coelha Que eu não tô satisfeito Algo assim é, O resto da roupa eu vou ter que dar uma imaginada, né? Mas eu imagino que seja um shortinho e tal Tá aí, ó Pô, faltou um boneco aqui desse lado Eu vou lá de volta no Twitter escolher o boneco que tá faltando Pera aí <risos> Ai, ai. Será que esse daqui fica melhor pra esse lado? Não, eu acho que assim funciona melhor. Eu vou lá escolher esse personagem e eu já volto. <risos> Galera, escolhi esse, esse personagem aqui que tá grafitado nessa parede, mano. Esse aqui, eu achei muito doido, porque eu tava meio que fazendo coisas de mentira pra parecer que estão em parede. Isso daqui foi feito na parede mesmo, mano. Eu falei, nossa, não, tem que ser esse. E eu gostei que ele é um bonecão, assim, bem geométrico e tal, com o nariz separado do rosto. Eu falei, pô, vou dar uma 3 desada nele. Deixa eu pegar aqui um verde mais claro. Eu vou dar uma 3 desada nele e vou colocar ele aqui no fundo de uma forma bem... <risos> Sei lá, tipo, <risos> completamente fora da, de escala com o resto da turma, tá ligado? Orelhinha, o zoião comprido. Eu acho que dá pra exagerar nesse 3D aqui, ó. Uma, uma girada um pouco maior aqui, na Certo? E fazer o, o sorrisão dele aqui assim. <risos> tô curtindo, tô curtindo. O resto do corpo eu meio que vou ter que imaginar, né? Mas eu tava querendo fazer um carinha meio assim, ó. Eu, tô, eu vou fazer ele com parte chinelo, mano. Fazer aqui um chinelão no pé dele Pá, já era O bração dele aqui Coluna zona Como? Estralando Ele vai estar tá mandando aqui, ó O clássico O famigerado O hang loose <risos> Fazer os dedinhos E a camiseta dele camufladona Acho que ele pode ser um pouco menor Eu só tô preocupado com o taco de beisebol Tá ficando... Atravessando a cara dele Eu vou pegar aqui todo esse elemento E vou descer Vou descer assim, ó Certo? E aí, ó. Deixa eu pegar a cabecinha dessa personagem aqui, botar um pouquinho mais pra cá só. Pronto. Olha... Olha essa... Olha essa... Olha essa trupe! Olha essa trupe completamente improvável de personagens. Que que é isso, gente? <risos> Galera, os próximos estágios desse desenho aqui, então, eu vou fazer acelerado, pelo menos a parte em que eu vou redesenhar e refinar o traço de tudo isso que tá aqui e depois a gente volta pra bater mais um papinho. Confere aí. Essa loucura aqui, gente. Gostei de fazer ali no fundo uma composição com uma nuvem bem gigantesca que sobe, sabe? Eu tenho visto algumas imagens assim pelo ArtStation também de vez em quando. Eu tenho muito interesse ultimamente nessa ideia de composições verticais, né? Triangulares, né? Então você pode ver que tem aqui rolando algumas coisas nessa versão que já tem as linhas basicamente definidas, né? Então... Eu gosto dessa ideia de pirâmide, né, de a gente ter uma base larga embaixo com os pés dos personagens que vão se afunilando aqui pro topo da cabeça desse outro boneco que tá lá em cima, né. E ao mesmo tempo tem esses pilares bem verticais aqui, né, Para dar esse senso de estabilidade, essa verticalidade aqui. Como se fosse uma coluna, né? Um, um, um pilar, tudo isso ajuda bastante. Eu tô adorando a diferença brutal de design, né? De estilo entre os personagens. <risos> eu acho que tá ficando bonitinho. E eu tô pensando, qual que é o limite desse vídeo daqui hoje, né? Pra onde que eu vou? Guilherme, você vai pintar... Eu vou pintar, eu tô muito animado com isso daqui, eu acho que tá ficando muito legal E eu vou colocar uma cor base em tudo isso daqui E vou tentar fazer uma, um, um esquema de pintura que seja simples, mas que a gente fique bonito, sabe? Porque uh, naquele último vídeo que, eu, que a gente fez sobre dicas, né? Deu pra ver que existem muitos artistas, especialmente nessa galera que lida mais com essa estética de anime de mangá Que é essa pegada de traços e linhas Mas escolha de cores e paleta e mood, e clima e, e saturações Contorno não significa não poder pensar nessas coisas, né? Eu acho que tem alguma hora que a gente pensa que, ah, pra avançar em pintura eu preciso abandonar o contorno. Mas a, qualificar a escolha de cores que você tem, putz, mano, faz uma diferença danada. Então eu vou pegar algumas referências aqui, então vou montar um board, mostro pra vocês e aí em cima disso a gente vai criar... Essa nova paleta de cores aqui pintar Essa imagem Ó <risos> oh, galera, minhas principais Referências então aqui vão ser esses três Trabalhos que tem, né, esse daqui que a gente Viu no último vídeo, eu achei Essa imagem aqui maravilhosa e é muito legal Como a gente ainda tem aqui, né é, Bom, boa sorte pra vocês encontrarem O artista, qualquer coisa eu deixo o link aqui na descrição Também, é, mas eu gostei que tem Contornos, né, tem aquela estética bem Anime, uh, mas o, Vários dos elementos aqui não tem é, Linhas de contorno, né, as nuvens não tem e tal, mas ainda tem essa estética bem... É, é fotográfica só que não, né? E tem os passarinhos brancos, eu acho que eu quero uh, fazer um pouco disso daqui também aqui também tem umas aves, umas coisas assim e esse daqui eu gostei porque era uma imagem muito saturada e clara até demais assim, mas funciona e eu, uh, eu tô meio fissurado nessa imagem aqui é muito bonita, muito interessante também desse artista aqui, do Pius então vou, vou ficar com essas três aqui em cima, meio que de referência espiritual, e vamos seguir aqui fazer essa pintura que vai acontecer de forma acelerada. Vejo você no final. Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So that a stands decide away. Thicker. We get lost in the crowd, it's getting thicker We get away, get away from the drinks and chatter I Haven't said a word, but it doesn't matter Kill the air. Pessoal, aqui está a união Dos personagens, de vocês Os inscritos enviados pra mim Pra fazer aqui essa pequena homenagem A todos vocês, né? É muito isso é quero prestigiar o trabalho de vocês O que vocês fazem também E tá aqui esse conjunto nada <risos> Esperado de personagens né? <risos> Em suas... Pequenas poses heróicas aqui. Tentei adicionar tudo aquilo que a gente tomou de decisões ali com relação às nossas referências. E tá aqui, ó. O nosso gigante Ultraman aqui, bem tokusatsu, com os passarinhos voando no fundo. Coloquei aqui um lens flare também, rolando. Você é, pode ver que eu dei uma saturada. Tentei fazer essas transições super diferentes de cores, né? Todo pedaço aqui do desenho tem essa transiçãozinha mais saturada pra ver se funciona, se fica legal. o é um negócio que eu tô vendo em vários trabalhos. Eu já apliquei algumas vezes E tem hora que eu sinto que, pô, faz uma diferença Mas eu não estava acostumado a tentar chegar num resultado final Com linhas, né, que usasse bastante linha Eu tenho fugido das linhas é, a minha vida inteira <risos> Depois que eu comecei a fazer pintura digital a, mais soltona Tentando emular volumes de verdade, né Mas, puxa vida, tem algo tão anime, tão animação, né Tem uma coisa muito gostosa nessa estética Tem algo maravilhoso aqui que eu preciso explorar mais vezes e quem sabe esse formato de vídeo é uma oportunidade pra gente fazer isso também, certo? <risos> então, gente, pra encerrar, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixa um joinha, escreve um comentáriozinho aí dizendo o que você achou, se tem alguma ideia aqui dentro dessa execução que dá pra você aproveitar algum trabalho. E a gente se vê em breve, pessoal. Valeu e falou!